Eu não sei porque muita gente ainda erra questões por causa das unidades de comprimento. O metro, quilômetro, decâmetro, enfim. Na aula de hoje eu vou falar especificamente deste assunto, mas vou trazer também algumas curiosidades sobre o Sistema Internacional de Unidades, que é top, um tópico interessante e que persegue muita gente em diversos assuntos aí dentro das exatas, na química, na física. Então vou trazer essas informações hoje para vocês, espero aí que você goste goste, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente inicia a nossa aula já já. Fica aí e vem comigo, pessoal. Bom, pessoal, a aula de hoje, o tópico da aula de hoje é sobre esse carinha aqui, ó. ó a unidade é de comprimento, que seria, no caso aqui, a unidade base seria o metro. A unidade base seria o metro. Só que eu achei por dever a que deixasse para que a aula ficasse mais interessante, mostrar para vocês aqui também o nosso sistema internacional de unidades, que há muito tempo atrás, né, vamos imaginar uma situação onde é, eu quisesse vender algo e eu dissesse para você, ó, o metro aqui no meu país é desse tamanho aqui e o metro tá 20 reais, Então tome aí você está comprando 20 reais o metro, só que o metro no seu país Pode ser de outro tamanho. Então isso comercialmente seria motivo aí de muitas brigas. Né? Então é por isso, pessoal, que a gente é, criou, né? O ser humano criou isso aí lá por volta de e 17... 89, se não me engano, lá na França, criou o Sistema Métrico Decimal, veja, tinha outro nome, um tempo, acho que por volta de 1960, aí a gente tem o que é hoje, que é o Sistema Internacional de Unidade, então a gente precisa ter padrões internacionais para que o metro aqui seja a mesma coisa que o metro lá na Europa, lá na África, lá nos Estados Unidos, na Oceania, enfim. A gente precisa ter parâmetros, tá bom? Então, é por isso que eu trouxe essa tabelinha aqui para vocês, para a gente entender bem que a gente tenha existem as unidades de base. Então, assim, pessoal, essa tabelinha que vocês estão vendo aí é o básico, é a nossa referência. Todas as outras unidades que você conhece, por exemplo, Volt, ah, para a diferença de potencial é, deixa eu pensar em outro metro por segundo na velocidade todas essas unidades são unidades derivadas são unidades derivadas o litro por exemplo e fez parte do sistema métrico decimal né no, no sistema métrico decimal a gente tinha litros a gente tinha o quilograma e o metro Tinha apenas esses três essas três referências um tempo aí no sistema internacional de unidades Começou a aparecer mais é, unidades básicas Unidades de base E vocês estão vendo aí nessa tabela O que tem hoje está nessa tabela Claro que com o tempo vai aparecendo é, uma unidade ou outra Mas o que a gente tem hoje são essas aí E elas são o que? As unidades de base Por que eu estou dizendo isso? Porque quando, quando aparecer os múltiplos e submúltiplos Eu vou trazer nesta aula aqui para você ó. Então a gente vai falar dos múltiplos e submúltiplos também, pessoal A gente, esses múltiplos e submúltiplos eles, eles vão agregar a essas unidades de base. Então, por exemplo, quilômetro, decímetro, ó, o deci, o quilo, são múltiplos, é um múltiplo e um submúltiplo. Eles estão agregados aí a quem? Ao um metro. Então, quilômetro, decâmetro, decímetro. Então, todos esses prefixos, eles vão, estar, eles vão se agregar aí, ó eles estarão agregados à nossa unidade de base. Tranquilo, isso é muito importante, pessoal. E o mais importante de tudo isso é que a gente entenda que existem parâmetros para que o metro aqui no Brasil, ó, coloquei isso aqui como medida padrão, ó, essa medida aqui vai ser um metro, pessoal. Vou até colocar aqui ó um metro, tá? Esse metro ele vai ser igual em todos os lugares se eu utilizar algo como um parâmetro. E há muito tempo atrás, o parâmetro era o seguinte, ó você pega a distância entre o Polo Norte e a linha do Equador a décima milésima parte dessa medida vai ser o metro, só que viram que era um pouco complicado e não seria tão exato se a gente é tão simples né, encontrar essa medida, Eu é, ter, ter isso como parâmetro, então a ideia foi o seguinte, você pegar aí a distância que a luz percorre no vácuo, tá? ou seja, não tem atrito, não tem tempero, não tem nada lá no vácuo. A distância que ela percorre em, olha só, 1 um sobre, então vou colocar aqui a velocidade aproximada da luz, tá pessoal? 300 milhões, ó, 300 milhões, então 1 um sobre 300 milhões de segundos, divide isso aqui, vai dar um número muito pequeno. Esse vai ser o tempo da nossa referência. Você vai calcular é, a distância que a luz percorre nesse tempinho aqui, pessoal. Essa distância vai ser o metro, que vai ser o mesmo tamanho aqui no Brasil, lá na África, lá nos Estados Unidos, lá na Europa, na Oceania, enfim, em qualquer lugar do mundo. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia do Sistema Internacional de Unidade. É interessante vocês entenderem um pouco, né? pesquisarem um pouco mais sobre qual o padrão da massa, do quilograma. Um quilo aqui é a mesma coisa que um quilo em outros lugares. E por quê? É bom fazer essa pesquisa, tá, pessoal? Isso é muito interessante. É, complementem aqui esse vídeo, pesquisando mais sobre essas outras unidades de base, tá? E lembre-se que as unidades derivadas, elas têm como referência essas unidades aqui. Tranquilo? Fica aí, pessoal, que agora a gente vai para os múltiplos e submúltiplos. Bom, como eu já falei pra vocês, a nossa referência, a nossa aula hoje é sobre esse carinha aqui, ó, o metro, a unidade é, de base, né? Do que, pessoal? Da unidade de comprimento, tá? A gente tá falando com comprimento. Então, ó. Esse carinha aqui é a nossa referência. Então ele vai ter ó, múltiplos e submúltiplos. E por que existem os múltiplos e submúltiplos? Para a gente economizar tempo, tá? podemos dizer assim. Porque olha só, imagine eu querer sair do Brasil até a nossa querida África. Vamos imaginar que daqui para um determinado país lá tenha 8 mil quilômetros. Veja, eu escrevi 8 mil quilômetros porque eu utilizei aqui ó, um múltiplo do metro. Mas, pessoal, se eu fosse trabalhar apenas com metro, fosse a nossa referência, 8 mil quilômetros, e a gente já vai aprender a fazer isso, é, significa 8 milhões, ó, 8 milhões de metros. Isso daqui até a África. Então, imagina um país mais distante, né? Um continente mais distante é, do Brasil. A gente teria uma distância um pouco maior. Então, observe que utilizar múltiplos, mas a gente economizar aí em contas né? e em dígitos também. Beleza? Facilita a nossa escrita. Da mesma forma, vamos imaginar aí a distância entre átomos, sei lá, é, ligações aí químicas, né? Então essas distâncias são muito pequenas. Se eu fosse trabalhar isso com metro, por exemplo, isso aqui poderia ser 0,00000001 metro. Então olha só pessoal, trabalhar com um micrômetro, com um nanômetro, poderia ser um pouco mais simples. tá? A gente poderia diminuir um pouco a quantidade de dígitos aqui trabalhados, inclusive é, fazendo contas também. Então essas as nossas contas matemáticas poderiam ficar mais simples se utilizarmos os submúltiplos e também os múltiplos. Tranquilo, pessoal? Então é por isso que existem esses dois carinhas aí para nos ajudarem, tá? Então, olha só que interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aqui está a nossa referência. Pessoal... Para cada múltiplo, por exemplo, deca, hecto, kilo, mega, giga, desce, centi, mili, micro e nano, vocês vão ver que eles têm um símbolo aqui, ó. eles possuem um símbolo. Eu vou até verificar aqui, ó. então aqui eu tenho o D, o C minúsculo, o M minúsculo, esse micro aqui, n minúsculo, ó, d, a, para não confundir com o d daqui, tá? Então, observe que se eu estiver trabalhando com metro, que vai ser a nossa referência, ó, a nossa referência é o metro. À direita dele, eu vou colocar quem? Okay, eu vou colocar os nossos submúltiplos. Então, aqui, os submúltiplos de, do, do metro vai ser o quê? Ó, decímetro. Então, eu vou colocar aqui o d, ó, d e a nossa referência, que é o metro. Decímetro é a décima parte do metro. Então, se eu pegar o um metro, que é essa aqui, vamos imaginar que isso aqui fosse a nossa referência de metro, e dividir ele em 10 partes iguais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ah, vamos imaginar que aqui tivesse 10 partes iguais, tranquilo? Não leve em consideração a minha divisão aqui, então pessoal, essa distância aqui, ó, essa mínima distância aqui, a décima parte do metro, seria um decímetro, beleza? Então aqui eu tenho um decímetro. Então observe que um metro tem 10 decímetros. Então é por isso, ó, se você quiser transformar uma unidade que está aqui para a direita, então a gente multiplica por 10. Um metro tem 10 decímetros. Então vocês vão ver que essa ideia sempre vai servir para as outras, os outros submúltiplos. Então, por exemplo, quem é o próximo aqui? Ó, centímetro. Então vocês vão ver e o fator é 10 elevado a menos 1. Quem viu a nossa aula, aí de, é, potenciação, né? nossa, aula de potenciação, né? As nossas aulas de potenciação vai lembrar que isso aqui, 10 elevado a menos 1, nada mais é que 1 um décimo. Não é isso, pessoal? 1 um décimo. Tá? Então, 1 um décimo de alguma coisa. Ó. Isso aqui é 1 um décimo do metro. Aqui é 1 um centésimo do metro, aqui é 10 vezes maior que o metro. O decâmetro é 10 vezes maior que o, de, que o metro. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui ó, o decâmetro, então, para não confundir com esse D aqui, eu vou colocar o DA, tá? Então, ó, decâmetro. Então, um decâmetro, ele tem 10 metros. Então, observe, eu até fiz um exemplo aqui, ó, que um decâmetro tem 10 metros. Com esse exemplo aqui, ó, pessoal, vamos imaginar que eu tenho aí 10 metros, ó, eu tenho 10 metros, vai ficar até ruim de enxergar esses 10 metros, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um zoom aqui nessa região, ó, eu tenho aqui, se você contar, 10 metros, tá, esses 10 metros, eles, na realidade, significam o quê, pessoal, pela olhinha ali, ó, isso aqui significa 1 um decâmetro, tá, deixa eu escrever melhor aqui, ó, 1 um decâmetro, que escreve assim. Então 10 metros tem um decâmetro, tá? facilita a nossa escrita. Então é por isso, ó, deixa eu agora voltar aqui para a nossa realidade, né? Então aqui, ó, é um decâmetro, ele vai ter 10 metros, como vocês estão vendo aqui. Ó. Ou 10 metros, então vou escrever aqui, ó, 10 metros, eu é, tenho, como a gente viu, um decâmetro. Então, é isso? Tem um decâmetro. Então, daqui para cá, eu vou dividir por 10, beleza? Então eu vou dividir por 10. Isso é muito importante, pessoal, a gente saber. Essa tabelinha é... a gente utiliza bastante, né? Na verdade a gente utiliza mais ela. Então, a gente sempre utiliza esses submúltiplos aqui, ó. Até o mili E os múltiplos até o quilo, né? Então, ó, vai ser até aqui, ó. Beleza? Então vocês vão ver que um quilo. E é o quilômetro, vocês vão ver que também vai ter o quilograma, né? Vai ter o quilolitro, que não está dentro do sistema internacional de unidade, mas faz parte. Então, ó, decâmetro, é, ele estaria aqui. O próximo seria quem, pessoal? Hectômetro. Então, ó, o H, então H minúsculo, né? Então, vou colocar aqui, ó, o H minúsculo seguido da unidade de base, tá? E aqui a gente vai ter o quilômetro, ó quilo, então aqui é um prefixo, quilômetro. Então, ó, é esse essa aqui seria a nossa unidade base. Vocês vão ver que 1 um quilômetro, se eu quiser transformar em metro, eu vou ter que multiplicar por 10, ó. Toda vez que eu quero ir para a direita, esse aqui é sempre 10 vezes menor que esse. Ou esse é sempre 10 vezes maior que esse, tá? Então, 1 um quilômetro tem 10 hectômetros. 1 um quilômetro tem 10 hectômetros é um quilômetro vai ter 100 decâmetros um quilômetro vai ter mil metros ó, como vocês estão vendo aqui ó um quilômetro tem mil metros é 10 elevado a 3, tá pessoal então isso é muito importante a gente tem o mega giga tem outros aqui eu coloquei apenas os mais interessantes né que sempre aparece para gente aí tá então é por isso ó é aqui para finalizar vou colocar aqui para vocês ó a gente tem o milímetro tá o milímetro pessoal Interessante eu, eu trazer aqui para vocês, né? Muita gente vai dizer, tá, ah, eu vi ali em cima, na, na unidade de base, que para massa a gente tem um quilograma. Então, quer dizer que é, na base aqui a gente vai ter o quilograma, aí vai ter os submúltiplos e os múltiplos dele também, tá? Só que por questões históricas, a gente não vai ter o quilograma aqui, ó. É, por exemplo, se eu quisesse... Colocar um múltiplo no quilograma, eu teria ali, sei lá, quilograma né? Ou cente quilograma. Não, pessoal. Aí a gente vai utilizar aqui um submúltiplo do quilograma, que é o grama. Para esse carinha aqui, vai ser a nossa referência na escrita. Isso aqui é por questões históricas. Porque o quilograma ele já nasceu, podemos dizer assim, com o nosso múltiplo aqui, ó. Com quilo aqui. Com esse, com esse prefixo. Então é por isso. E a gente utiliza o grama nessas referências Então, ó, quilograma, desse grama, centigrama, miligrama É tudo referente a esse carinha aqui Tranquilo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para hoje para vocês É interessante a gente entender isso aqui Muito interessante a gente entender isso Porque quando a gente for trabalhar com áreas, é, perímetros tá? E outras, outros assuntos aqui na geometria é, eu, Vocês vão precisar dessa base aqui Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Aproveite aí pra curtir o nosso vídeo, tá? E se inscrever no canal. Curta aí se gostou, tenho certeza que você gostou. Pra ajudar o nosso projeto a chegar em muitas pessoas aí. Beleza? Então, ó, deixa aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!